E aí, beleza aqui quem fala é o Muca trazendo para você uma lista de carros aí para você curtir na expansão do Forza Horizon 5, lembrando que a configuração de tunagem de todos os carros estão compartilhadas para você. E uma observação que todos esses carros que eu vou te mostrar são da classe A. Se você gosta desse conteúdo, não esqueça de deixar o like, manda o um salve nos comentários e se você é novo no canal, aproveita na descrição do vídeo tem lista de dicas do Forza Horizon 5 que eu estou sempre atualizando para você, beleza? Então já se inscreva para você não perder nada. Esse aqui é o Audi Hashtag 2986. Um carro excelente de manobra, muito bom para jogadores iniciantes. Esse aqui é o Ford Bronco, excelente para você correr nas dunas, porque é um carro muito alto e tem uma manobra e velocidade muito boa. Esse aqui é o Ford GT40 1966, excelente carro de velocidade e manobra, gosto muito desse carro. Esse aqui é o Ford Fiesta, hashtag 14 2017. Esse aqui é o 800A 1970, esse carro aqui já é apelão, tá? Ele anda bastante, mano. Se você for correr nas dunas, esse jipe aqui não pode faltar de jeito nenhum. Ele é muito bom, cara. Cara, essa aqui é uma Maserati 1939, esse carro aqui é apelão, tá? Se alguém entrar no modo online com esse carro aqui, o cara não quer perder corrida, só que ele é muito caro. Esse aqui é o Mitsubishi Lancer 2006, esse carro aqui é muito bom, tá? Um carro com excelente controle e com excelente velocidade também e ele tá com turbo anti-lag. Cara, esse aqui é o Mitsubishi Lancer 2008, ele tá com anti-lag também, carro excelente para jogadores iniciantes, tá? Um carro que tem muito muita manobra esse aqui é o Opel Manta finalmente um carro que é de rali mesmo e que anda pra caramba desde o lançamento do jogo esse aqui é o favorito da galera nas corridas de rali esse aqui é o Peugeot 207 outro carrinho muito bom para jogadores iniciantes pode até levar para o modo online é um carro excelente e competitivo esse aqui é o Shelby Cobra carro muito apelão tem velocidade tem manobra carro excelente só que é tipo a Maserati, caro pra caramba Subaru 22B 1998, eu fiz uma configuração para a gente aproveitar ele com anti-lag e esse carro ficou muito bom também, tá compartilhado. Esse aqui é o Subaru WRX 2005, um carro que é bastante conhecido, a galera aí que gosta de correr nas corridas de rally, não deixa faltar esse carro aqui na garagem. Mano, esse aqui é o Willys 1945, excelente carro aí para corrida de velocidade, só que no Rally, tá? Não leva esse carro para asfalto, não. É mais difícil de segurar, mas ele é muito rápido. Agora um bônus para quem gosta de correr na classe S1 Rally, tem o Lola, que é um carro muito apelão, excelente esse carro. E temos também o Salem S1, que é um carro muito divertido nas corridas de Rally, tem muita aderência esse carro. Então é isso, mano. Deixa o like, manda o um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você não perder nenhuma dica e aproveite e dá uma olhada na descrição do vídeo a lista de dicas do Forza Horizon 5 também, beleza? Até o próximo vídeo.